Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Tráfico, doloroso resgate. Uma obra de Eurípedes kill pelo Espírito Dulce. Capítulo 2 Seara Infeliz o sequestro é um crime que vem sendo cometido pelos homens a partir da sua existência sobre a face da Terra. Desde a antiguidade, pelo que se tem notícia histórica, bem como até pouco tempo, somente havia sequestros de adultos por arrasadoras paixões ou de bebês para atenuar frustração de mulheres inférteis desejosas da maternidade. Atualmente, o fator financeiro prepondera e comanda essa atrocidade. Resgate de adultos ou crianças raptadas por voltosas recompensas. É, de todos os modos, um mal irreparável. A lei de diversos países define-o como sendo crime hediondo. Os sequestradores, se fizessem ideia do mal que causam, certamente não fariam jamais um sequestro. Aliás, ideia eles fazem, mas ambiciosos ou vingativos deixam-se levar por tais sentimentos negativos. Ambição e vingança. A primeira filha dileta do orgulho, irmã gêmea da vaidade e da inveja. A segunda, descendente direta do ódio, que é a manifestação oposta do amor. Desde quando José foi sequestrado pelos irmãos, desde quando as Sabinas foram raptadas, desde quando povos primitivos, ao serem dominados, eram cruelmente transformados em escravos, Desde quando os milhões e milhões de africanos foram levados como escravos para outros continentes? Desde quando escabrosas maquinações políticas impunham dolorosos exílios? Até chegarmos aos nossos dias em que as manchetes policiais informam dezenas e dezenas de sequestros... Em todos esses tristes episódios, a crueldade foi sempre a única bússola a definir os rumos das ações. E, não raro, tais ações começam de um jeito e acabam de outro complicado. Aí, então, ainda pela mesma bússola, novas ações para a correção de rumo, tornando mais equivocado e infeliz todo o processo. As lágrimas derramadas são infindáveis. Os traumas que o sequestro imprime nas almas das vítimas e dos familiares perduram por décadas até sua extinção. E mesmo após instintos, ecoam ainda nos vértices mais íntimos das almas atingidas. Em termos da reencarnação... Pode não estar enganado quem afirmar que o sequestrado, após ser libertado, perpassou uma vida terrena e surgiu numa outra vida, agora com a companhia de terríveis sequelas. Os postulados espíritas, sempre sóbrios, calmantes às dores espirituais, balsamizantes das feridas da alma, de par em par com a razão, lógicos, enfim lecionam que a lei divina de causa e efeito age sabiamente, em tudo. Por isso, nos sequestros, vítimas e familiares estão em processo de resgate. Os sequestradores, contudo, e infelizmente, em processo de voluntária aquisição de débito. O trio tramou sequestrar a filha de Salésio de apenas seis anos. Todas as informações concernentes à família do senhor Salésio foram passadas por Clidenor. Quando empregado na empresa em que seu inimigo era diretor, Clidenor várias vezes recebera a incumbência de levar algum material escolar até onde a filha do patrão estudava. Cleudenor não conhecia a menina, pois sempre entregava o material na secretaria da escola ou então nas mãos da empregada que era responsável por levá-la e buscá-la. Conhecendo onde estudava, no pré-primário, sabendo que a empregada da casa é que levava e buscava a menina, não foi difícil que os três jovens malfeitores conseguissem realizar o rapto até com relativa facilidade. Um quarteirão adiante da escola, um dos parceiros distraiu a atenção da empregada, enquanto um outro de motocicleta levava a criança, convencendo-a a aceitar a carona. Chamando-a pelo nome, Letícia, ao dizer o nome do seu pai, Salésio, e da empresa na qual ele trabalhava, e ainda o nome da sua mãe, Ângela. Clidenor, embora ainda com os verdes anos da juventude impôs comando psíquico ao trio. Era o líder. Arquitetou as ações e ajudou a esconder a criança sequestrada numa construção abandonada que conhecia. Seu pai trabalhara lá e várias vezes fora até lá levar-lhe a marmita. Em concluída, a obra estava à venda, mas nenhum pretendente havia surgido ainda. O proprietário, residente em cidade distante, pretendia residir ali, tendo em vista a transferência profissional. Depois, sendo tornada sem efeito essa mudança, além de não dispor de dinheiro para continuar a obra, só de vez em quando vinha examiná-la. E, sempre que fazia isso, primeiro passava na casa do antigo pedreiro, o par de Clidenor, que recebia pouca ou quase nenhuma recompensa para tomar conta. Na verdade, quem cuidava dessa tarefa era Clidenor, que agora pretendia usufruir dividendos dessa chateação. Ali seria o esconderijo ideal para manter a menina, quanto tempo fosse preciso, até que o pai pagasse o resgate que pediriam. Letícia foi precariamente instalada na construção, sendo permanentemente vigiada por Clidenor. A menina só chegou a conhecer o motociclista que a raptou e Clidenor, que passava a maior parte do tempo no esconderijo. Quatro dias se passaram. A criança chorava sem parar. Logo após o sequestro, Clidenor determinou a um dos comparses que, utilizando um telefone público, ligasse para o senhor Salésio. Foi exigido elevado valor para o resgate, além da proibição de pedir ajuda policial. No quinto dia, foi realizada uma complicada operação para pagamento do resgate exigido. Os dois comparsas de Clidenor, que Salésio desconhecia, encarregaram-se de receber o dinheiro. Clidenor, agindo matreiramente, evitou estar presente ou mesmo nas redondezas do sítio onde o dinheiro foi entregue. Após o pagamento, a criança foi devolvida com cuidado, sendo deixada longe do local do cativeiro. Nos dias que a criança ficou prisioneira, Clidenor sentia imensa satisfação em ler nos jornais e ver na televisão o sofrimento do senhor Saleso. Sua vingança estava perfeita. E, além do mais, saía do evento com dinheiro. O trio repartiu a importância e cada um foi para seu lado. Clidenor nem sequer sabia o endereço dos seus companheiros de crime. Foi, pois, com espanto, que, no dia seguinte, viu as manchetes nos jornais. A polícia havia matado os dois sequestradores, que eram irmãos. Só pelos jornais Clidenor veio a saber dessa importante informação. A reportagem informava que, embriagados, falaram demais num bar na mesa de dominó, querendo apostar altas quantias. Beberam e jogaram bastante. Todas as vezes que perdiam, pagavam com notas de alto valor, novas em folha. Um dos parceiros de jogo era um policial aposentado que desconfiou de que somente com algum golpe aqueles dois, que conhecia de vista, poderiam estar com tanto dinheiro. Alertado da polícia, os jovens foram procurados para averiguações sem que os policiais suspeitassem do sequestro, mas supondo que algum roubo os rapazes deveriam ter efetuado. Houve reação e troca de tiros. A polícia tinha levado a melhor. Na casa que moravam, foram encontrados recortes de jornais sobre o sequestro, além de mais da metade do valor pago pelo resgate. Concluindo a reportagem, o jornal estampava a foto dos dois bandidos eliminados. Sim, eram seus companheiros de sequestro. No inquérito policial que foi instaurado para apurar o crime, restou comprovado, face de declarações da menina captada, de que eram dois os sequestradores. Letícia, a pedido do pai, foi poupada de ver os corpos dos sequestradores para um eventual reconhecimento, até porque houve recomendação de uma psicóloga a respeito. Considerando que a maior parte do dinheiro foi recuperada e que os dois criminosos haviam sido eliminados, o caso foi dado por solucionado, sendo arquivado. Salésio tomou precauções para que a filha não visse qualquer notícia sobre o sequestro, evitando assim novos traumas. Dessa forma, Salésio e esposa sentiram-se parcialmente consolados e reconfortados com o retorno da filha sã e salva e, principalmente, com a morte dos sequestradores. A família viajou, indo passar um mês na casa de praia que possuíam, distante de onde moravam. Clidenor, astuto, nos dias seguintes ao sequestro, não mostrou para ninguém sua parte financeira resultante do sequestro. Escondeu o dinheiro e manteve o mesmo nível de vida, com visíveis provações. Tempos depois, alegando que naquela cidade não conseguia emprego, visitou uma tia na capital e por lá ficou. Ajudado pela tia, conseguiu um emprego de entregador de encomendas especiais, não mais retornando à sua cidade. Mantendo absoluto domínio mental sobre seus sentimentos, gastou o dinheiro do sequestro pouco a pouco, alegando sempre que era produto de gorjetas. Pediu à mãe seus documentos escolares e, sem dificuldades, retornou aos estudos à noite, sem deixar de trabalhar de dia. Mandava algum dinheiro para sua mãe todo mês. Cinco anos se passaram. O dinheiro do sequestro dia muito havia sido gasto, sem problemas para Clidenor, que nenhum remorso sentia. Por méritos, foi promovido, conseguindo emprego e salário melhores, como encarregado de encomendas aéreas na mesma empresa que começara como entregador. Demonstrando rara competência na função, foi novamente promovido, dessa vez a chefe-geral de encomendas aéreas internacionais. Foi aí que a infelicidade de vez visitou seu espírito. Passou a ser traficante de tóxicos, agindo com incomparável argúcia no despacho de encomendas. Na nova função... Desenvolveu um estratagema tão genial quanto simples. As encomendas comuns, feitas por pessoas também comuns, sem quaisquer problemas com a polícia, tinham o pacote desfeito por Clidenor, que então adicionava droga a ser clandestinamente exportada, refazendo a embalagem, deixando imperceptível sem a desavisados. No destino, antes de ser entregue ao destinatário, um comparsa fazia a operação inversa. Abriu o pacote, retirava a droga, refazia o embrulho, de nada suspeitando o dono da encomenda oficial. Com isso, Clidenor ficou quase rico, nos quase três anos em que trabalhou nessa área. Seu procedimento com as mulheres e nada havia se modificado... Até pelo contrário, cada vez mais desespeitavas, principalmente quando alguma se apaixonava por ele. É inexorável. Todas as pessoas formam uma atmosfera astral em torno de si mesmas. Se o planeta Terra não tivesse em sua superfície nenhum ser humano, poderíamos dizer que a atmosfera astral terrestre seria homogênea. Mas tal não se dá. Embora a psicosfera terrestre seja a média ponderada de todos os homens, encarnados e desencarnados, na verdade, cada ser tem sua própria aura. E essa aura é uma atmosfera particular. As pessoas, os bilhões de pessoas que vivem no mundo, considerados os outros tantos bilhões de espíritos desencarnados, influenciam decisivamente muito do que se passa neste mundo. Considerando também que estamos numa escola de provas e expiações, quase tudo aqui gravita em torno de problemas. O mundo em si não é mau. Pelo contrário, ele é ótimo. Mas... As milhares de toneladas de poluentes de todos os tipos que diariamente sujam o planeta... permitem-nos com facilidade estabelecer um paralelo... já que também, por dia, milhões e milhões de crimes, atos desonestos e pensamentos infelizes... entrecortam todos os ares dele. As pessoas vivem num emaranhado de formas-pensamento... Algumas criadas por elas mesmas e o restante pelos demais espíritos, encarnados e desencarnados. Qual o conteúdo moral dessas formas-pensamento? Quase sempre de egoísmo, preocupação, angústia. Ora, quem age e transita na estrada do mal, atrai para si companhias de idêntica sintonia. É inexorável, repetimos. É a lei de atração que age em todo o universo por ser lei divina, conhecida também como de causa e efeito. Foi assim que Clidenor, formando uma pesada atmosfera em torno de sua pessoa, passou a conviver num clima espiritual deletério. Outro não foi o motivo pelo qual, enraizando-se no mundo dos tóxicos, agindo como traficante, logo passou a fruir bens materiais, mas a sofrer as nefastas influências desse patamar. Embora de forma indireta e parcial, tornou-se responsável por centenas de novos viciados. Sem família, sem amigos desprezando as afeições de moças que tentaram aproximar-se dele e, principalmente sem objetivos elevados, não foi difícil tornar-se, ele próprio, consumidor de drogas. À sua volta, enxames de espíritos desencarnados, toxicômanos, exigiam consumo cada vez maior para que paralelamente usufruíssem as sensações que, de forma vampiresca, eram transferidas. Numa vez em que houve falha na recepção, no destino das encomendas, no outro continente, seu mundo de contravenções começou a ruir. O fato é que a polícia do outro país prendeu em flagrante seu parceiro, que funcionava como receptor. Levado às barras da justiça, fez um acordo com o promotor público e narrou com detalhes como se efetuava a operação de remessa, recepção de tóxicos vindos do Brasil. Esse receptador não conhecia Cladentor. Tanto um quanto o outro eram elos de uma poderosa quadrilha internacional que há longos anos vinha suprindo o mercado estrangeiro com tóxicos. Essa quadrilha tinha inúmeros outros meios e artifícios para burlar a lei e fazer a droga ser levada da origem ao destino. O país de Clidenor era intermediário da rota. O que Clidenor usava era apenas um dentre inúmeros outros expedientes utilizados. A promotoria estrangeira informou as autoridades policiais e alfandegárias entrando em ação um plano internacional para prender os envolvidos, se possível, toda a quadrilha. Dessa forma, embora tenha demorado quase um ano, a polícia devidamente instruída pela Organização Internacional de Polícia, a qual o país de Clidenor se integrava, fez vários despachos de encomenda junto às empresas aéreas. Houve o cuidado de serem feitas marcas só conhecidas dos policiais em pontos estratégicos do embrulho, imitando o mesmo procedimento ilegal dos traficantes. O destinatário de todas as encomendas era funcionário da promotoria. O policial, ao realizar o despacho, sem ser percebido, anotou os dados dos encarregados de despachos no balcão das empresas aéreas que utilizou. Essa operação foi repetida várias vezes até que fossem reunidas provas inquestionáveis contra Clidenor. Perdeu-se de forma irremediável o jovem que um dia saiu de sua cidade natal após realizar um sequestro. Crime que resultou na morte dos outros dois parceiros. Jovem esse que, por competência, havia alcançado excelente posição profissional, onde, por desvio comportamental, tornara-se primeiro intermediário entre o tóxico e o viciado, e depois... Mais infeliz ainda, cativo do vício. Foi preso, julgado e condenado a três anos de prisão. Por pertencer a uma poderosa organização criminosa, esta fez chegar aos seus ouvidos que, se por acaso prestasse algum depoimento indevido, pondo em risco a quadrilha, seria sumariamente eliminado. Foi para a cadeia, cumpriu parte da pena... Menos da metade, quando poderosos advogados da organização criminosa conseguiram sua liberdade. Mesmo preso, continuou vinculado ao crime. Tornou-se elo de ligação entre a quadrilha e um grupo de presos antigos que funcionava ativamente junto aos companheiros viciados. Infelizmente, a maioria. Posto em liberdade prosseguiu como traficante, não passando dias sem induzir algum incauto ao tormento dos tóxicos, enganosamente exibidos como êxtase. Como usuário de tóxicos, suicida indireto, desrespeitava o empréstimo de um corpo físico feito por Deus, destinado a proporcionar progresso, destruindo-o pelas sequelas advindas do vício. Traficante viciado, veciado acumulou sobre si pesadas nuvens que somente por um vigoroso exercício da vontade iriam se dissipar. A vontade é o corolário das três vertentes divinas que o Criador dispensa a todos os espíritos quando se humanizam vindos do reino irracional. Inteligência, livre-arbítrio e consciência. Juntas, essas três peregrinas facetas do Espírito, que se expressam pela vontade, proporcionam a todos os homens condições para sua evolução, rumo à perfeição possível, a dos Espíritos puros. A rota da evolução é aquela balizada por Jesus. Assim, Clidenor só voltaria a ter paz quando o guante da dor compulsoriamente o visitasse, ou nele brotasse o arrependimento, impondo ambos indeclinável correção de procedimentos na intensidade proporcional aos desvios. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.